Hey, censuradas! Hoje eu trouxe algumas webséries brasileiras com personagens LGBTs pra vocês conhecerem. Elas estrearam há pouco tempo e são ideais pra quem quer assistir alguma coisa rápida, porque todas elas têm apenas 3 episódios. Que tal? Fica comigo até o final que eu te conto quais são elas e por onde assisti-las, tá bom? foi lançada no Natal do ano passado, já batendo ali na porta de 2020. Na trama, acompanhamos mais o um Natal dos Pavanuti, uma família tradicional brasileira. Ao longo dos seus três episódios, com cerca de 10 a 12 minutos, cada um dos parentes está vivendo seu próprio dilema. Marina tem uma séria notícia para dar à sua esposa, a Lua. O casal lésbico terá que lidar com questões do passado que podem botar tudo a perder no seu relacionamento. Já o seu irmão Bruno se prepara para receber em casa a família e o namorado Rick, que batalha para conseguir um voo de Nova York para o Brasil a tempo da ceia. Bruno tem ainda a missão de ajudar sua sobrinha adolescente que está sofrendo por amor. E mal sabe ele que seu Natal reserva uma grande surpresa. Chegada tão esperada a noite de Natal, Marina recebe uma visita inesperada, Bruno ganha o melhor presente de todos e Ana hesita em seguir adiante com a sua decisão. E aí, o que, é que vocês acham que vai acontecer? Bom, só vocês assistindo a série Uvas Passas para descobrir, mas é claro que eu vou mostrar agora mesmo um trechinho dela para vocês verem. Agora chegou a vez de uma estreia de março de 2020, super recente, né? A websérie que eu quero apresentar para vocês mostra uma dura realidade, onde artistas de rua lutam contra a censura através de manifestações artísticas. É assim que Caos, Lago e Romã, clamam por liberdade. Mas só quando eles conhecem Pandora, que decidem fazer sua grande obra, que vai mudar o rumo de várias vidas. Atsumus era um grupo de resistência, nos tempos em que resistir era punível com a morte. Sentiu a intensidade? Mas não é só isso. A Sumos tem um texto sensacional e é muito bem feita. Vocês precisam conhecer. Essa é uma produção um pouquinho mais curta. Ainda possui os três episódios, mas dessa vez com uma duração de 6 a 7 minutos. Assim como a dica anterior, esse é um projeto da Good Times Produções e está disponível para vocês assistirem aqui no YouTube no canal deles. Ah, e uma dica, eles amam cenas pós-crédito. Bom, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês e vou pedir pra que quando vocês forem lá é, assistir a qualquer uma das webséries ou as duas, deixem um comentário dizendo que vieram aqui pelo Censuradas, que fui eu que indiquei pra vocês, tá bom? Porque isso é muito importante pra mim. Mas antes, deixa eu te mostrar um pedacinho do trailer. Rapidinho aqui, só para lembrar vocês que eu tenho outros dois canais aqui no YouTube voltado pro meu trabalho como atriz, e eu vou ficar super feliz que vocês puderem se inscrever lá também, tá bom? Os links vão estar todos na descrição. Bom, agora me conta aqui nos comentários o que, é que vocês acharam das dicas de hoje. Vocês já conheciam alguma delas? Querem ver mais dicas de webséries por aqui? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Porque toda segunda, quarta e sexta, às 21 horas eu trago novos vídeos pra cá pro canal, sem falta, tá? Então toda semana, sem falta, três vídeos aqui no canal. Além disso, se você me seguir nesse Instagram que tá aqui na tela, vai ter direito a mais um vídeo extra que eu posto toda semana lá no meu GTV. Por hoje eu fico por aqui, um beijo e até logo.